Ai papai Chama Bye rapers, tranquilo, tudo de boa Eu sou o Vini e tô aqui em mais um vídeo de chutoco, mano última vez que eu vim aqui foi com o R34 Hoje eu tô aqui com a BMzinha M4 Ela tá com a tonezinha Gamshot, né, que fala? Que é o nome dela Ó Vamos dar um rolezinho em cada mesinha, delas acelerada e vendo o que, que dá certo. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixa o like e tudo mais. Como sempre, eu vou estar ficando mais em durante o vídeo, esporadicamente eu falo alguma coisa de suave. Olha, já foi o primeiro hum? Eu não tenho muita confiança com esse carro aqui na Street. Não parece muito confiável. Hum. Mano, tem que ter step, peraí Deixa eu ver se tem que tá certo, né? confirmar Tá com certeza Ah, sai pouco, será? Parece que não é. Parar aqui rapidão Fazer aqui É, agora eu faço a Orinha não, não vou virar aqui não que eu vou voltar lá pro pit rapidão vai brincando de dar coxiche vai ver vai brincando ficar debaixo de baixo, um pouquinho, né? O timing hoje tá triste hein? Nossa Senhora! Triste não. deprimente. Hein? Meio meio. Atrás de vinhão, velho, ele brinca, ele joga. o FPS não tá caindo não, ele tá no fundo do poço Dá uma acalmada aqui, que pelo amor de Deus, hein? Ah, a água, porque o NPC fez um burro aqui assim. O NPC entrou um dentro do outro ali, velho, a nota. Nossa, essa aqui perfeita, mas vou tirar do vídeo. Tudo calculando Esse não era o meu plano. Eu achei que ia ter três partes. Nossa Senhora! Um pouquinho de força e jeito, né? Não é força, na verdade é jeito, né? Um pouquinho de jeito ali, ó. Do jeitinho certo. O caixa. finalizar o vídeo de hoje aqui, mano, não vou dar a volta completa hoje não, porque eu já tô a uma cota andando aqui, eu nem sei onde é que eu tô no mapa, mas eu tô com o mapa do lado aqui, não sei onde eu tô, então por hoje vai ser isso, espero que vocês tenham curtido o rolê com a Bainizinha aí, mano, se vocês quiserem que eu traga mais um rolê com ela, vocês comentem aí, deixa o like se inscreve no canal, espero que vocês tenham curtido e até o próximo, Falou.